Os smartphones da Apple, os famosos iPhones, sempre foram conhecidos por seu alto desempenho e tecnologia. Afinal, eles foram pioneiros em dispositivos que contavam com a tecnologia multi onde até hoje todas as telas de smartphones de outras marcas compartilham da mesma inovação. Vale lembrar que antes disso, a Nokia BlackBerry liderava o mercado de smartphones que precisavam de botões para sua utilização, mas quando a gigante Apple chegou, eles ficaram para trás e nunca mais conquistaram o gosto do público. Até a Microsoft, que é desenvolvedora do sistema Windows que conhecemos no nosso computador, tentou disputar com o iOS software que roda nos dispositivos da Apple, e para isso lançou o Windows Phone, que foi um tremendo fracasso. Diante dos fatos, não podemos negar a força da Apple no mercado mundial de smartphones, mas se prepare, pois os dias dessa grande empresa podem estar contados, afinal está chegando uma concorrente de peso no mercado que tem como CEO nada mais, nada menos, que Elon Musk, sim, o homem mais rico do mundo que já lançou desde a pita e guarda-chuva até carros elétricos de alta eficiência e satélites no espaço, agora vai apostar no setor de smartphones. O suposto Tesla Phone será o novo queridinho do público e a Apple deverá lutar para se manter no mercado mundial. Elon Musk não brinca em serviço e seu smartphone promete revolucionar o setor. Afinal, por que o Phone pode acabar com os iPhones da Apple? Antes de responder essa pergunta, lhes convido a se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Ah, e quero vocês batendo a meta de 10 mil likes nesse vídeo e 5 mil comentários. Será que vocês conseguem? Bom, voltando ao assunto do vídeo. Quais possíveis funções revolucionárias que estarão presentes no Tesla Phone? Primeiro, o suposto smartphone terá a bateria mais potente e durável do mundo. E não é difícil pensar nisso quando lembramos que os carros elétricos da Tesla já contam com a melhor tecnologia presente nas baterias de seus carros. E agora, comparando com o iPhone, a duração da bateria é o maior problema relatado pelos próprios usuários. E se isso ainda não for motivo para os usuários de iPhones migrarem para a nova concorrente, então assista ao vídeo até o final porque tem muito mais. E ainda no quesito bateria, segundo rumores que dizem na internet, são de que ele ainda contará com o carregamento por energia solar. Isso ocorrerá através de pequenos painéis solares presentes no aparelho. Mas continuando, uma terceira característica desse dispositivo é de que ele estaria conectado aos satélites da Starlink, outra empresa de Musk do ramo espacial. Essa conexão via Starlink permitirá uma internet de alta velocidade e dispensaria um chip removível no aparelho. Sem contar que uma conexão via satélite significa que você teria sinal para fazer ligações, enviar mensagens e acessar a internet, mesmo em locais completamente remotos. A quarta característica do aparelho chegaria para desbancar a tecnologia Multitok da Apple, pois o Tesla Phone contaria com a Neuralink, outra empresa de Musk que estuda a implantação de um chip no cérebro dos humanos para controlar máquinas com pensamento. E no smartphone, sua aplicação seria para você utilizar o aparelho apenas com a força do pensamento. Agora imagina só, você trocar uma música ou atender uma ligação sem tocar no aparelho. Bem sinistro, né? Mas não para por aqui. O quinto e último rumor que rola na internet é de que esse smartphone será tão potente que poderá minerar criptomoedas que lhe farão ganhar dinheiro. Ou seja, você deixa o smartphone trabalhar por você. E para quem pergunta quando esse dispositivo será lançado, infelizmente, essa resposta só conta com rumores da internet que dizem que será ainda nesse ano de 2022. Mas, particularmente, não acredito que toda essa tecnologia possa ser inserida em tão pouco tempo dentro de um smartphone. Então, minha opinião é de que o Tesla Phone será lançado entre os anos de 2023 e e 2024. Mas sim, sobre as funções do aparelho e se tratando de Elon Musk, eu acredito que ele é sim capaz de lançar tudo isso que você viu nesse vídeo e muito mais dentro do Tesla Phone. Mas e você, acredita que esse aparelho terá todas essas especificações? Deixe um comentário aqui embaixo com a sua opinião, pois lerei cada uma com muita atenção. Mas bom pessoal, o vídeo fica por aqui, não se esqueça de curtir e compartilhar.